Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o critério de hemogênia para a gente estabelecer o ponto de corte no nosso endograma. É, para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe o vídeo aí com o um colega de vocês. É, na última aula a gente aprendeu como que a gente estabelece esse ponto de corte de uma forma subjetiva. Né? Só lembrando, essa forma subjetiva a gente pode considerar a mudança abrupta dentro do nosso tendograma, ou pode considerar né, os valores que nós temos aí fenotípicos para nos direcionar né, a é, indicar aí o local onde nós vamos estabelecer o nosso ponto de corte, né, em função aí do nome de grupos né, que a gente acha que é mais. Conveniente né, a gente considerar. Mas tudo isso é né, feito de uma forma muito subjetiva e, de forma geral, né, quando a gente, é, a gente considera essas formas subjetivas e a gente envia os nossos trabalhos científicos para publicação, né, sempre é questionado por que, que não foi considerado a ponte um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. porque cada pessoa né, pode, dentro de sua subjetividade, considerar um local como sendo melhor? Dessa forma, um critério muito utilizado, muito clássico para estabelecer onde a gente coloca esse ponto de corte é o critério de Mogena, Ok? Esse critério de Mogena, ele é muito tranquilinho de a gente conseguir fazer ele. Basta nós considerarmos o dendograma, vou considerar o mesmo dendograma que a gente fez na aula passada, tudo beleza? A partir desse dendograma, a gente precisa obter quais são os nossos valores, né? quais são os nossos pontos de fusão. É, os pontos de fusão, vocês vão conseguir ver como que a gente consegue obter ele na forma como a, qual a gente vai construindo o nosso dendrograma. Então, vocês vão conseguir ver isso né, nas aulas anteriores, onde eu ensinei como que a gente faz o dendrograma à mão. Então, esses daqui são os pontos de fusão que a gente obteria ali, né, toda vez que a gente for fazer aquela atualização da matriz de similaridade Assista essa aula que vocês vão entender o que eu estou falando. Mas, esse ponto de fusão... Nada mais é do que a altura que nós temos aqui em cada um desses pontos onde a gente tem a união dos nossos tratamentos. Por exemplo, o ponto mais baixinho que a gente tem aqui é 0.773. Esse outro ponto, se a gente for puxando para cá, a gente vai chegar no valor de 1.25, puxando para cá, vai chegar no valor de 1.91... E assim por diante. Né? O número de pontos de fusão que a gente tem é o número de linhas aqui na vertical, ou melhor, na horizontal que a gente tem aqui nessa figura. Né? E a sua estimativa seria esse peso, né? aquela medida de dissimilaridade. Mas acreditando né, que vocês já assistiram às aulas anteriores, que vocês entendem bem o que é esse ponto de fusão, a gente obter... É, o estimativo aí do ponto ótimo de poste por meio do teste de basta a gente fazer a média de todos esses valores e somar o valor que a gente encontrar pelo desvio padrão de todos esses valores multiplicado por K então, repetindo, eu faço a média vou ter aqui é essa primeira parte da expressão, depois eu faço o desvio padrão desses valores vou ter essa segunda parte, pego o desvio padrão, multiplico por K que é uma constante, e somo ao valor de média que eu encontrei. Esse valor de K, é, a gente pode utilizar qualquer valor de K. Em trabalho de simulação, feito aqui nesse próprio trabalho do Mogeno, ele indicou dois valores de K sendo igual a 1.25 ou igual a 2, sendo que o valor mais considerado aí nas pesquisas é esse 1.25. Então, geralmente, a gente pode considerar o valor de K como sendo 1.25, que ele vai nos dar uma informação legal. e é, nós então substituindo 1,25 aqui na expressão, a gente chega no teste homogêneo com o valor, né? ou melhor, no critério com o valor de 4,223, que significa que eu tenho que passar o corte aqui nessa altura, tudo bem? Ao passar o corte aqui nessa altura, a gente vai ter a formação de um grupo, formado aqui pelos 6 e o 8, e mais outro grupo formado pelos demais tratamentos. Então, aqui a gente conseguiria falar né, que, de acordo com o teste homogêneo, foi formado dois clusters, ok? Ao considerar o ponto de fusão, ou melhor o ponto de corte, na altura de 4,223. De forma que nós temos um cluster formado pelos tratamentos 6 e 8 e outro cluster formado pelos demais. Adicionalmente, né, é muito bacana nós... É, utilizando essa figura aqui, que além de nós vermos né, a formação dos grupos aqui, com a utilização do ponto de corte, a gente consegue ver o que caracteriza cada um dos clusters. É muito importante né, a gente sempre falar olha, foi formado dois clusters. Um cluster né, ele é justificado, né, esse cluster aqui de baixo, por exemplo, ele é justificado por nós encontrarmos menores estimativas de contagem, menores estimativas de germinação e maior número de sementes anormais. Ok? E os, o outro cluster, né? Ele é caracterizado por apresentar maiores estimativas né, de, germina, de primeira contagem de germinação, de germinação e de sementes normais. Anormais. Lembrando, pessoal, que as cores vermelhas mais intensas indicam valores muito baixos para aquela variável resposta, né? Analisados desses dados de tratamentos. E as cores, né? Mais azuis indica valores bem altos, tudo bem? Aqui, se eu passar seu ponto de corte um pouquinho mais para baixo, a gente teria a formação de um número maior de grupos, né? E vai bater aí o que caracteriza cada um dos grupos, de acordo com o que nós falamos lá na última aula, né? Considerando os pontos de corte como sendo subjetivos. É, então é isso, né? a gente consegue resolver esse nosso problema de uma forma muito simples por meio dessa figura e do teste homogêneo, sabendo é onde que nós vamos passar o nosso porte e a gente consegue caracterizar o quê? que é, esse, cada um desses clusters tem né? de diferente entre eles né? e o que, que os genótipos têm similares, os genótipos fazem parte desses clusters olhando aqui né? os padrões de cores nessas... É, só para a gente ver como que é a análise lá no R, daqui né? são as mesmas rotinas que a gente fez lá na aula anterior, né? a única diferença é que eu tinha colocado lá corte igual a... É, eu tinha colocado falso. E aí, na hora que eu dou o CTRL ENTER aqui, ele vai soltar o dentro pra para a gente sem o ponto de fusão, ou melhor, sem o ponto de corte. Né? Se eu colocar aqui entre aspas, mogena 1, dar um ctrl enter, mogena com M maiúsculo, né, já apareceu a mensagem de erro ali indicando, ele vai nos colocar os pontos de corte considerando aqui aquele constante como sendo de 1.25. Se eu colocar aqui, a mogena 2, ele vai colocar o ponto de corte mais acima, tanto que nem apareceu aqui no dendrograma, nem seria formado grupo nenhum. É, nessa funçãozinha, né, a gente carregou ele dentro de um objeto chamado dend, se eu der um Ctrl Enter, a gente vai ver algumas informações importantes. Entre elas, o valor do ponto de corte, né, considerando o ponto de 1.25, considerando o valor né, de 2. É, então, pessoal, é muito tranquilo, como vocês podem ver, né, a gente estabeleceu o ponto de corte aqui por essa metodologia, utilizando esse pacote. Até a próxima aula.